Oi, bom dia! Vamos então para a nossa oração do dia, nossa leitura bíblica e a oração do dia. Espero que hoje você esteja bem para a graça, para a glória de Deus. Pela graça e para a glória de Deus. Este é o nosso Leitura Compartilhada. É um projeto que tem que visa, né? A nossa intenção é. Ser um companheiro de oração, ser uma pessoa que está com você no dia a dia da oração, é, para ajudar você na rotina da oração, porque eu sei que isso não é fácil você fazer isso sozinho. Então, se você tem alguém que todos os dias é, abre uma live ou todos os dias vem aqui e apresenta a, a oração, ah, poxa, isso ajuda bastante, ajuda muito, ajuda a manter a fidelidade, com o propósito de ler as escrituras todas o ano todo. Se você ainda não é assinante do canal, se você ainda não assinou a nossa lista de transmissão de estudos bíblicos que eu envio pelo WhatsApp, ou se você ainda não assinou o nosso pequeno, não faz parte do nosso pequeno grupo, é, o pequeno grupo virtual, que nós nos reunimos todos os sábados às 16 horas aqui pelo Zoom, você pode entrar também na descrição do vídeo e assinar, ah, entrar no grupo e pedir o link, essas coisas todas. <risos> mas vamos lá? Vamos para a nossa leitura, então, do dia. Para quem está assistindo pelo Instagram, não vai conseguir ver o vídeo, é... não vai conseguir ver o texto bíblico, mas eu utilizo a NVT, a Bíblia 365, é uma versão muito legal porque, como eu tenho dito, ela vem com um antigo, um texto do antigo, um texto novo, um texto de salmos e um texto de provérbios que nos ajuda, tudo divididinho por dia, por data, você não precisa pegar tabela, não precisa estar lá separadinho o um texto do antigo, do novo, salmos e provérbios de forma que você vai ler a Bíblia toda em 365 dias. O texto de hoje, provérbios 11, 28, o texto diz assim, quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como é, o justo floresce como folha, como verde folhagem ou folhas verdes. Isso é, o justo floresce. Então, quantas e quantas vezes a nossa confiança ficou depositada exatamente no dinheiro? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes você não se sentiu bem quando você olhava para o saldo do seu banco, ou o saldo da conta corrente, e você sentia, sentia aquele alívio, né? Falei, Nossa, tô podendo. Ou, mas ainda, quando você olhava o dinheiro que não era seu, era um dinheiro que estava prometido para você. <risos> Arrumando o cabelo aqui ao vivo. Que não era seu era um dinheiro que estava prometido que aquilo lá do C.D.C. do cheque especial e que você nossa que margem de segurança eu tenho se acontecer alguma coisa eu tenho algum um lugar para é, um lugar de verdes pastagens pastagens verdes e águas tranquilas que o, o o C.D.C. é meu pastor e nada me faltará o cheque especial é o meu pastor e nada me faltará quem confia no dinheiro Cairá. Porque a moeda apodrece. Jesus mesmo disse que o tesouro dessa terra, a traça e o ladrão, vem e rouba. Eu me lembro na crise de 2008, quando estourou a crise mundial, bancos banco quebrou nos Estados Unidos, bancos quebraram na Europa, e muita gente quebrou junto. E da noite para o dia o dinheiro desvalorizou. Por exemplo, se você tem reais em vista às outras moedas, o real está super desvalorizado. Então, quem confia os seus, quem confia em seu dinheiro vai cair. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 12, de que o homem não é aquilo que ele possui. Jesus também é, falou que ele não é, que o homem não é aquilo que ele possui, e ele disse que e chamou de louco quem confiou nas riquezas, dizendo: "Ah, eu vou descansar porque amanhã vai, vai, ser outro, vai, vai ser outro dia, e esse dia vai amanhecer com tranquilidade, porque, poxa, peraí, eu tô garantido pro meu futuro, tô cheio de dinheiro, garantiu o meu futuro. E aí, naquela noite, o Senhor busca e diz, louco, hoje mesmo pediria a tua alma. Ou seja, qual foi o tempo, o tamanho desse futuro dessa pessoa? O futuro dessa pessoa foi menos de uma noite. E todos os dias, quando nós levantamos, e levantamos para ir em busca, como agora, por exemplo, você está indo para resolver as suas questões, muitos de nós é, ainda estão em trabalho, em, em trabalho remoto, outros estão tendo que se deslocar, infelizmente estão tendo que se deslocar até o seu local de trabalho, para vir de aglomerações, isso é complicado para quem vai de metrô, quem vai de ônibus, mas estou pedindo ao Senhor que te proteja no meio dessa aglomeração, que é... Ou, ou, ou, ou vai ou racha tem é complicado e aquelas pessoas que pela manhã levantam para poder fazer o seu trabalho e levantam muitas vezes confiando a ah, confiando no recurso levanta cedo confiando em buscar o recurso para suprir suas necessidades e confia na sua mão confia no seu poder, confia na sua agenda e quando na verdade nós temos que confiar em Deus é mais complicado. Nós conseguimos confiar em tantas coisas, mas não conseguimos confiar em Deus. Confiamos que a cadeira onde nós estamos sentados vai, vai nos sustentar, confiamos que toda a estrutura da casa que está sobre nós, ou o prédio que está sobre nós, não vai ruir, que nós vamos, podemos dormir tranquilo, dormimos debaixo, sei lá, de 50, 80 toneladas de concreto sobre nossa cabeça, está tudo tranquilo, a gente não se preocupa. A gente entra num carro e viaja nesse carro, confiando que a roda não vai sair, confiando que ele não vai explodir. Nós confiamos muito, nós confiamos muito. Confiamos muito, o nosso problema não é fé, não é fé. O nosso problema sempre foi fé em quem? Esse é o nosso problema, fé em quem? A nossa dificuldade não é ter fé, nós temos muita fé, nós acreditamos, por exemplo, que esse dinheiro que está na sua carteira aí, por exemplo, dá conta de comprar alguma coisa. Nós confiamos que um pedaço de papel tem valor, por causa da assinatura, por causa de alguns itens de segurança, e um título ao portador que eu seguro, entrego na, na, na venda e a pessoa vai lá e, e, e recebe, me dá o troco. Nós confiamos, nós temos fé, nós acreditamos. Acreditamos até em coisas que não deveríamos acreditar. Quantas fake news que estão rodando por aí que a gente acredita. A nossa questão nunca foi, nunca foi problema de ter fé. Nós temos fé no dinheiro. Se você tem um bom emprego, se você é funcionário público, que também agora não, não dá para ter tanta segurança assim, mas você tem garantias de que o seu dinheiro não vai, não, sabe, o seu, no final do mês você vai conseguir pagar os seus compromissos. Então você... Faz lá sua planilhinha de custo. Aí você confia que no final do mês vai dar tudo certo. Tem outras pessoas que vivem de vendas, de comissão, e que vivem de levantar o recurso todos os dias, que esses precisam de mais fé. Mas mesmo assim, você já tem uma carteira de clientes, você já montou sua carteirinha de clientes, já sabe o que vai vender, quanto vai vender. Não é um problema, né? O nosso problema não é fé. Nosso problema, repito, é em quem nós temos fé. Em quem nós depositamos fé. Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Neste momento eu gostaria que você orasse por mim também. Orasse por mim, intercedesse por mim. Não está correndo uma lista. O link está na descrição desse vídeo. Está é, lá. Você, eu também no Instagram. Você pode ir lá e clicar na nossa, na nossa bio. O nosso WhatsApp. Então, aí, e sábado eu estou correndo coletando uma lista de pedidos de oração, e eu gostaria muito de ouvir o que, que você quer. Se você não recebeu a minha mensagem, se você está na nossa lista e não recebeu a mensagem, me manda um oi, que, eu, que me manda um oi eu mando para você o nosso pedido de oração, tá bom? Os pedidos de oração que estamos recebendo, e eu recebo também o seu pedido de oração. Vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai, agora. Vamos lá, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor tire a dor do nosso coração, a dor do luto, a dor da angústia, a ansiedade, porque essas coisas atrapalham a nossa conversa, Pai. No nome de Jesus, Senhor, no nome do Teu Filho, Pai Nosso, leva cativo esses pensamentos, leva Cativas essas, essas emoções, Senhor. Nós não queremos mais ser reféns desse tipo de sentimento, porque eles estão controlando, controlando a nossa disposição. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito nos conduza nesta oração. Nos diga a quem, o que, por quem nós devemos interceder. Senhor, nós estamos colocando diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Esses sentimentos. O medo, a ansiedade, a angústia, a tristeza, a raiva, o ódio, a baixa autoestima. Estamos... Colocando diante do Senhor também o nosso sabotador interno, que ele, a nossa auto -sabotagem, o nosso eu-sabotador, estamos colocando diante do Senhor também. Diante do Senhor eu rogo aquela palavra que Paulo diz para Timóteo, que ele estendeu as mãos sobre ele e estendeu o abençoando com, com um espírito de, de coragem de amor e de temperança precisamos ser banhados com o teu espírito com isso Senhor precisamos urgentemente Senhor precisamos ser banhados com o teu espírito para sermos cheios de temperança de amor e de coragem ânimo Senhor precisamos de ânimo quanta gente desanimada eu tenho encontrado Senhor Gente desanimada, gente que perdeu a alegria, gente que perdeu a vontade de viver, Pai. Oh Deus, segura o fio da vida, dos que estão desesperados com a própria vida. Oh Deus Todo-Poderoso, envia Teus anjos. Guarda cada desesperado, cada angustiado agora, Senhor, com as Suas mãos poderosas, ó Espírito Santo de Deus. Te rogamos, Te rogamos que com Tuas mãos poderosas o Senhor tire agora a dor, a angústia, o medo do coração das pessoas. Dos, dos meus irmãos, minhas irmãs, teus filhos e tuas filhas que estão nos acompanhando agora em oração, Senhor. Quantos não estão com esse sentimento? Quantos não estão com esse sentimento exatamente agora, Senhor? Amanheceram com gosto amargo na boca, gosto amargo, uma noite muito de pesadelos uma noite terrível que começou muito tardiamente e depois teve que foi interrompida poucas horas de sono corpo já cansado a mente dor de cabeça o estômago embrulhado oh Deus eu rogo o Senhor que o senhor o senhor alivie por favor alivie Alivie, Senhor. Por favor, Pai. Alivie aqueles que.. Aqueles que estão de luto agora, Senhor. Porque perderam seus amigos. Eu perdi um amigo, Pai. Eu perdi um amigo, Senhor. Perdi um amigo ontem, Senhor. E está doendo muito. Alivia, Senhor, a dor, a minha dor, a dor dos pais e das mães que agora estão, Senhor, também, em luto dos filhos que tornaram-se órfãos, filhos e filhas, os netos que perderam seus avós, os amigos que perderam amigos e amigas, as igrejas que perderam seus pastores, Ó oh Deus Todo-Poderoso, guia-nos, guia-nos, Senhor, guia-nos segundo a Tua vontade, guia-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rogo ao Senhor toda sorte de bênçãos, que o amor de Deus, que transcende o nosso entendimento, a paz de Cristo, que de fato é paz. E o amor e as consolações do Espírito. Estejam com o teu dia hoje, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Deus te abençoe. E a gente volta amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Não esqueça de assinar o canal, se você está no YouTube. Não esqueça de compartilhar é muito importante para que outras pessoas que também carecem dessa ajuda de terem um alguém que, os, que caminhe né, com eles na rotina de todos os dias orarmos, todos os dias lemos as escrituras. Eu sei que tem muita gente que não consegue fazer isso. Se a gente der esse empurrãozinho é só dar um play, acompanhar e aí você completou a sua leitura diária. Não se esqueça, nós estamos utilizando a INVT, a Bíblia 365 Dias, se você gostou deseja, na descrição do vídeo tem um link para poder acessá-la. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço para vocês. Até mais.